Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente neste canal do YouTube que fala sobre como emagrecer de forma fácil e simples. Se inscreva nesse canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Um dos erros que as pessoas cometem no período de emagrecer é comer gordura. Alimentos gordurosos à noite. Ah, o alimento gorduroso é uma coisa boa. Então, quem é que não teve aquele tipo de ressaca alimentar? Aquela... Um tipo de sensação no dia seguinte que você comeu demais à noite? Então... é claro que comida é um combustível nosso. Assim como no carro, gasolina é um combustível. Mas... Então o recomendável disso é fazer uma dieta que te eduque para não aumentar os quilos.